O novo Atlas Europeu do Vento está a ser preparado com recurso à tecnologia. O projeto está a ser desenvolvido na Serra do Perdigão, em Vila Velha de Rodão, por instituições de oito países europeus. Medir as características do vento a grandes distâncias e alturas do solo é agora mais fácil com o sistema Wind Scanner. Uma nova tecnologia a laser que está a ser utilizada pela primeira vez na Serra do Perdigão, no concelho de Vila Velha de Rodão. Com the traditional way of using a met mast, vai ser been locked to the one position where you have to direct the met mast and you've only few measurement points here. Using a scanning system, with basically steer the laser beam, you can deployment um sistema que permite ver os resultados do estudo em tempo real a partir de um computador real with os dados deste estudo vão fazer parte do novo Atlas Europeu do Vento e é este o contributo nacional para o projeto. Uma base de dados com de em serras, com medições no mar, com em zonas particulares que têm que ser estudadas e que dentro de cinco anos estarão disponíveis e igualmente estabelecerão novos procedimentos de que que permitirão o estudo e avaliação de recursos e a gestão dos parques já instalados. A Serra do Perdigão foi escolhida pelas condições particulares que permitem fazer esta experiência. A forma da serra é uma dupla colina com um vale uh, e uma dupla colina que se destaca de uma superfície à sua volta que é relativamente plana. E é uma espécie de meio caminho entre uma coisa muito simples e uma coisa muito mais complicada como aquela realidade dos parques eólicos onde eles são instalados pelas montanhas portuguesas e noutras partes do mundo. Um projeto que coloca Vila Velha de Ródão na rota de uma importante investigação. São cerca de oito países que aqui estão representados neste estudo. Portanto, é um estudo importante que vem trazer portanto, relativamente ao conhecimento do vento uma nova dimensão e é importante que Vila Velha de Ródão fique associada a este estudo. Os projetos vão ser desenvolvidos até 2019 e vão marcar a atividade da indústria eólica nos próximos anos.